No nosso primeiro vídeo vemos uma cena no mínimo perturbadora. Uma jovem que parece ser uma estudante, após sair de sua casa e antes de atravessar uma rua, um objeto voou em sua direção, mas ela conseguiu desviar rapidamente e por pouco seu rosto não foi atingido. Mas logo em seguida alguma coisa invisível lhe aplicou um golpe bem no meio da fuça, arremessando-a bem longe. Que um caminhão passou arrastando um fio mas ela conseguiu desviar, porém, como no filme Premonição, por mais que ela tenha conseguido escapar da armadilha da morte, o próprio espírito maligno se encarregou de tentar fazer com ela o que o caminhão não conseguiu fazer ao arrastar o fio. Sim, o fio já havia passado e o muro do fantasma veio logo depois, mas isso é apenas o que especulamos do ponto de vista de um observador, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários acerca do que ocorreu Aqui. No nosso segundo vídeo vemos dois irmãozinhos na cozinha de conversa fiada, quando de repente ocorreu um fenômeno paranormal que o fez ter uma reação muito forte. fechou sozinha, e como eles sabiam que não havia ninguém no quarto de onde acabaram de sair, eles ficaram muito desesperados e correram para os braços dos pais que estavam no cômodo ao lado da cozinha. Nosso próximo vídeo, numa cozinha, uma gaveta abriu sozinha de forma inexplicável. Repare que não é possível ver nenhuma linha amarrada na maçaneta. Do outro lado vemos uma jovem assustada diante do barulho, acreditando haver algum invasor em sua casa, já que a mesma estava sozinha até então. Chegando lá ela fechou a gaveta que estava aberta, mas novamente a gaveta abriu sozinha e foi aí que ela viu que o melhor a se fazer era deixar aquela casa imediatamente. No nosso próximo vídeo vimos o casal acordado da cama com a luz do quarto apagada, foi quando de repente o vulto branco fantasmagórico passou bem em cima deles. Veja como a mulher ficou apavorada diante do que viu. Ela abraçou seu marido e fechou os olhos para não ver a fantasmagoria ilusente que voava de um lado para o outro dentro do quarto. Bom, não sabemos bem o que é esta coisa, mas de acordo com alguns internautas seria um anjo de luz. E você o que acha? No nosso próximo vídeo vemos um técnico de refrigeração filmando o um evento inexplicável acontecendo com um bebedouro. Para a água jorrar é necessário pressionar um botão logo ao lado, porém não há ninguém apertando aquele botão. Um internauta especulou que seria a atuação de um espírito zombeteiro pregando uma peça. Outros que é apenas um defeito mecânico, mas e você o que acha? Vocês verão um vídeo de um exorcismo supostamente real, encontrado no ano de 1973, em uma lata de filme 8mm no sótão de uma casa por seus novos proprietários, junto com um conjunto de gravações de áudio. Nas imagens em preto e branco, vemos um homem tendo comportamentos bizarros durante o que muitos acreditam ser uma sessão de exorcismo a nível cinematográfico acompanhado de fenômenos paranormais. Bom, é certamente um vídeo perdido que jamais deveria ter vindo à tona sem autorização do Vaticano. Será que é por isso que os exorcismos do Vaticano é feito em secreto sem ninguém saber? Será que o filme exorcista revelou o que ocorre nos bastidores do Vaticano durante um ritual de purificação? Algumas cenas mais fortes foram censuradas, mas você pode assistir ao vídeo completo sem cortes clicando no link na descrição logo abaixo. Sinal da Sagrada Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo. Uma das caçadas policiais mais populares dos últimos anos vem ganhando contornos sobrenaturais após Lázaro Barbosa de 32 anos ser classificado como satanista e que só poderia ser encontrado por cães e cavalos. Outro elemento traz mais mistério para a operação com 200 policiais. Ele teria aparecido entilhado na casa da última vítima na presença dos militares conforme o vídeo que se segue conforme o vídeo que se segue, internautas divergem afirmando se tratar apenas de uma estrutura ou uma árvore e não de uma pessoa. O caseiro residente em Entilândia, Goiás garante que acertou um tiro em Lázaro Barbosa na noite desta segunda-feira quando ele tentou entrar em sua propriedade. Por algum motivo o serial killer sobreviveu e depois desapareceu. É como se ele tivesse habilidades sobrenaturais. Enfim, será que é ele sobre o telhado? Será que ele adquiriu habilidades sobrenaturais? Deixe a sua opinião nos comentários. Muitas vezes por não olharmos aos céus, não nos damos conta do que pode estar acontecendo todos os dias sobre nossas cabeças. Um homem que reside no interior de Oklahoma, estado norte-americano, estava em sua casa a 40 quilômetros da capital observando a escuridão celeste no dia 7 de maio de 2021 quando viu uma fileira de discos voadores cruzando o céu. É uma fila enorme que se perde no horizonte. So this is the tail end of those lights, that just ended, It goes on, there were probably several hundred of them. Sabemos que a explicação mais comum é que são Starlinks da SpaceX, mas veja você mesmo como é um satélite Starlink, bom, o que vemos não se parece em nada com isso, o pior é que dizem que o brilho é o reflexo do sol em seu espelho, mas como se o vídeo foi gravado durante a noite? Sim, o que vemos parecem naves espaciais reluzentes como grandes orbes. Internautas sugerem que dizem ser Starlinks para banalizar os avistamentos de ovnis, pois dessa forma as pessoas vão reagir como se fosse nada demais. Mas é apenas uma tese, enfim quero saber a sua opinião nos comentários. A cidade de Kiryat e Han em Israel estava oferecendo sendo um milhão para quem provar a existência de uma sereia em sua costa após centenas de relatos de avistamentos. Então o jovem apresentou um vídeo em que acidentalmente flagrou uma criatura metade mulher metade peixe sobre uma pedra. Assim que a criatura percebeu a presença do rapaz, fugiu para as profundezas. O vídeo recebeu inúmeras críticas de internautas que afirmam ser um truque barato de CGI. Outros até acreditam ser um vídeo real. Contudo, é difícil chegar a uma conclusão devido à baixíssima qualidade das imagens. Mas e se for verdade? Esta filmagem arrepiante mostra um aparente exorcismo sendo executado e uma garota na beira da estrada em meio a alegações de que ela estava possuída por espíritos malignos. A jovem que está sendo purificada na cerimônia, Rosna enquanto homem identificado como um imã, realiza o ritual que tem como objetivo expulsar os espíritos malignos. <tos> Bonjour, je suis venu en paix. Ah que appelle tous les autres qui sont avec toi dans l'établissement. Um homem está cantando para a garota enquanto ela está sentada de pernas cruzadas vestido de branco. Ela está usando o véu totalmente negro com apenas os olhos visíveis e reage violentamente às palavras dele, que são uma mistura de francês e outras línguas.